E aí irmãos, quem vai compartilhar a palavra com a gente hoje é o Nicolas em Mateus capítulo 14, verso 14 ao 21 Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou seus doentes Naquela tarde os discípulos vieram e eles disseram Está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto Mande este povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida Mas Jesus respondeu isso não é necessário. Vocês é que devem dar para comer a esta multidão. Como? exclamaram eles. Nós temos somente cinco pães e dois peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos para o céu deu graças. Partiu o pão e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os cestos foram recolhidos, havia doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de cinco mil homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Eu não sei se você você já sabe, mas a gente está se aproximando das festas de sétimo mês. E essa palavra me fez lembrar da festa de cabanas que acontece já na próxima lua cheia. E Jesus nos lembra de ajudar as pessoas necessitadas. E eu fico pensando que muitas vezes a gente reage como essas pessoas, né, como os discípulos aqui. E é assim, ah, mas eu não tenho condição de ajudar. Então não posso fazer nada. É muito mais fácil diante das dificuldades que as pessoas têm, a gente ter uma relação assim, ah não tem como te ajudar, foi mal aí, tipo, tchau pessoal, mas Jesus se compadeceu dessas pessoas, ele foi e colocou isso para os discípulos, vocês não vão fazer nada? Assim como nós sobrevivemos pela fé, a gente também, de alguma maneira, a gente tem que levar a nossa fé para atender também a necessidade de outras pessoas. Então eu pensei um pouco nisso, porque por muitas vezes, quando a gente chegou a fazer essa festa de cabanas, a gente esqueceu ou não deu muita prioridade para incluir pessoas que realmente tinham necessidades. E aqui Jesus está tá transferindo né, essa responsabilidade de amar uns aos outros. Né? Muita gente acha que essa palavra está se referindo simplesmente a dons espirituais. E não é uma questão de dom espiritual, porque quando você se importa com as pessoas, quando você ama as pessoas, os dons, né, a capacitação de Deus automaticamente chega até você. E a gente vê também aqui no início, Jesus, ele encontra essa multidão e ele, vendo a multidão, ele se compadece e cura muitos enfermos. Será é que a gente está pensando só em nós ou a gente tem recebido as pessoas, acolhido, se compadecido? Isso porque Jesus disse que quando a gente for dar um banquete, para a gente não se esquecer dessas pessoas necessitadas. Só que hoje em dia, né, quando se dá uma festa por aí, você lembra de convidar todo mundo que tem alguma coisa para te retribuir, né? Para você ganhar um presentinho e depois tem que dar um presentinho de volta. Por isso que Jesus disse para a gente ajudar as pessoas que não tem como retribuir nada para a gente. E nisso a gente vai encontrar os nossos galardões celestiais. E se você quiser entender mais a respeito desses momentos do sétimo mês, então aguarda aí porque na próxima semana a gente deve estar fazendo uma live para explicar o dia das trombetas o dia da expiação e a festa de cabanas, que é uma festa de oito dias. Vai orando a respeito desse assunto e trazendo as suas dúvidas aí para essa live que a gente vai fazer na semana que vem. Graças a Deus! Esse é o sangue de Jesus.